pessoal, eu sou o Henrique Bonney, instrutor de Tracking e esse vídeo hoje é para falar sobre a impressão de mapas utilizando o software Basecamp da Garmin tá? é a impressão de mapas físicos é a primeira coisa que vai precisar é claro do, do Basecamp instalado no seu computador o segundo item que você vai precisar é de mapa base então vou utilizar aqui o mapa base da OpenStreetMap com a, a, o mapa de curva de níveis que foi extraído no projeto SRTM da NASA que foi disponibilizado há um tempo para domínio público terceira coisa que você vai precisar é da sua da sua rota do seu caminho do seu tracklog log já é, é, já em arquivo digital, já o já, já, já, já referenciado para ser lido pelo Basecamp ou é, na extensão KML e KMZ, né, criado pelo Google Earth ou na extensão GPX, onde você poderia ter é, criado pelo próprio aparelho de, de navegação GPS ou, ou criado pelo Basecamp, pelo Trackmaker ou convertido, extraído do wicklock, extraído do, do, do, do all trails, né? de alguma outra base de dados de, de tracklog. E o quarto item que você vai precisar, logicamente, é de uma impressora. Ou de, um, de já ter um birô de impressão, né? de um, um escritório de impressão, uma loja de impressão, uma gráfica de impressão. É, onde você tem mais opções de papel, de gramatura, de papel de qualidade, de papel, acabamento do papel né? você pode imprimir o um mapa, por exemplo num papel é, plastificado, num papel laminado, ah, num papel cartolina, num papel cochê, ah, num papel com um acabamento ah, que impeça umidade, que impeça a chuva né? é, que seja estragado pela chuva okay? então vamos lá Sendo assim, você vai precisar apenas é, centralizar a sua trilha na tela, abrir o, no Basecamp e clicar em imprimir. Ok? No momento que você clicar lá em imprimir, vai aparecer algumas opções para você escolher, para você ir ajustando a sua impressão. Né? Aí novamente, eu continuo ajustando a informação na tela ele começa a dar um preview de como que vai ser a impressão então ele já mostra que vai imprimir com, com uma grade da, da, da sua da sua coordenada que você escolheu né? no caso aqui eu, eu utilizo a coordenada do TM você pode escolher quantas folhas você vai imprimir esse mapa uma folha, quatro folhas, oito folhas, dezesseis né? folhas, doze folhas. Né? Vou escolher aqui uh, quatro folhas. Uh, você vai escolher o que, que vai conter no mapa. Vai conter, é claro, o mapa, a grade com as coordenadas, uh, a visão geral, uma escala gráfica, uh, um, um, uma relação de, de da rota. A, a, a, os pontos do trajeto da rota no formato de, de direção e azimuth a variação magnética no mapa, etc e você vai mandar imprimir quando você imprimir ele vai sair exatamente assim no caso aqui a impressão em quatro folhas vai te mostrar Todas as informações que constavam no mapa é, Vai te mostrar a quadrícula As coordenadas né? é, Vai te mostrar a, O gráfico de, de articulação das folhas Folha 1, 2, 3, 4 Onde que elas ficam Para que você depois faça O recorte da, da impressão e a colagem Entre as folhas né? Quando você não imprimir o mapa Ou não couber em uma folha só E vai te dar as informações da escala e da declinação magnética e em seguida ele também te informa a, a algumas estatísticas da trilha a distância né? e te informa a, a, a, a, te dar a trilha em, em, em coordenadas de direção e distância para você caso goste caso precisa você pode seguir a trilha apenas com uma bússola né, para não ter que ficar tirando todo o mapa toda hora da mão da bolsa e aí você pode imprimir isso aqui a parte e, e fazer o ajuste com seguir seguir ela com uma bússola ok então basicamente é, é dessa forma que você utiliza o Basecamp para impressão do mapa né é, alguns dias atrás eu fiz um vídeo sobre a impressão do, do de mapas, utilizando o Caltopo, aquela ferramenta norte-americana de impressão de mapas eu vou deixar o link para quem não viu é, no final desse vídeo em comparação com o com Caltopo vou falar aqui os pontos positivos na comparação do Basecamp com cal, o Caltopo né? um dos pontos positivos em relação ao Caltopo um dos pontos positivos do Basecamp é que o Caltopo o nosso para nós aqui no brasil só oferece um mapa base para impressão que é o um mapa base do osm da open street map né? e na hora da impressão a, as linhas de curva de nível não ficam não ficam muito bem definidas né? é necessário ou uma impressora muito boa aí você tem que mexer no contraste para ressaltar as curvas de nível ou você ter que fazer um mapeamento em cima do mapa Destacar essas curvas de nível com, com, com, com mais informações Com mais desenho, com mais edição né? é, E o Basecamp não Você consegue trabalhar com, com outras bases de mapas né? No caso aqui basicamente eu uso o é, um mapa só com curva de nível Uma base só com curva de nível A base do OpenStreetMap. Map perdão, a base do track source né, que funciona muito bem, a base do OpenStreetMap com curva de nível ou só o OpenStreetMap. O segundo ponto positivo do Basecamp é que ele, ele, ele, você consegue imprimir aquilo que eu mostrei lá atrás, que são os detalhes da, da, da trilha no formato de planilha, né? aqueles detalhes da trilha em formato de planilha onde você consegue ter a trilha toda planilhada Para quem gosta de seguir trilha planilhada é uma vantagem okay? e o terceiro a uh, uh, vantagem em relação ao Caltopo é que o Basecamp funciona localmente ou funciona como gostam de dizer offline instalado no computador então é, se eu estou em uma área de crise, é, se eu estou em campo, se eu estou em uma área em que eu não tenho acesso à internet, eu preciso trabalhar informações de mapas, atualizar mapas, fazer impressões locais de mapa, num, num teatro de operações, por exemplo, de busca, de resgate, de contenção de incêndio, né? Há, há alguma ocorrência fora, é, onde eu preciso montar uma base de um centro de controle operacional no local a, a o Basecamp leva vantagem e a, as partes negativas, os pontos negativos do base camp em relação ao Cautopo é que você como viu aqui não consegue diferente do do Cautopo você não consegue escolher a escala de impressão no Cautopo você dimensiona a escala de impressão, 1 para mil, 1 para mil, 1 para mil, 1 para mil, da forma que é, que você quiser, aqui não no Basecamp é, você só escolhe o tamanho da impressão e o enquadramento da impressão como que isso vai, e o, e o tamanho do papel, o quanto o quanto vai sair de escala lá do outro lado, qual é a escala numérica disso é, não é você que define, não é definido pelo usuário, então isso a um ponto negativo, se você precisa de uma escala muito bem definida, aí ah, eu quero uma escala de 1 para 10 mil, 1 para 12 mil 1 para 7.500 mil e o Basecamp não vai te dar essa opção é, o terceiro ponto negativo é que o Basecamp você também não configura não consegue escolher o espaçamento entre as quadrículas o espaçamento da grade okay? então aqui ele vai te dar um espaçamento de 1 quilômetro, 2 quilômetros, 500 metros também não é você que define, é o tamanho da impressão que vai definir esse espaçamento né? no caso aqui está ah, um espaçamento de a cada 500 metros mas isso não é padrão, o padrão é o próprio software que escolhe esse espaçamento, esse espaçamento de acordo com o tamanho da impressão que você vai fazer e o último ponto negativo do Basecamp em relação ao topo, que é um ponto importante é que a declinação a informação de declinação magnética do do Basecamp data de 2010 diferente das impressões de mapa feito pelo cautopo a declinação magnética é impresso de forma atualizada né? então na prática esses dois graus de diferença que aparecem a cada dez anos pode não fazer muita diferença ali em campo mas se você precisa dessa informação é, vai utilizar essa informação de forma mais precisa algum trabalho mais específico então você precisa saber que os mapas impressos com o Basecamp são com a declinação magnética de 2010 aí já não sabendo disso você vai ter que fazer a correção uh, em cima do próprio mapa né? toda vez que, que você imprimir o um mapa pelo Basecamp você vai ter que aplicar manualmente a declinação magnética do local porque o Basecamp não informa mas para isso tem várias formas de, de obter essa resposta né? Mas é importante saber Então é isso e, Resumidamente é assim que, que, que se utiliza a, a impressão de mapas através do Basecamp Comparando lá com, com o Caltopo Qual dos dois você vai utilizar? É, não tem só essas duas ferramentas, tem outras ferramentas de impressão de mapa. E aí eu vou fazer outros vídeos falando dessas outras ferramentas Provavelmente o próximo vídeo vai ser sobre o, o Trackmaker Como é que funciona a impressão do, de mapas com o Trackmaker né? Depois eu vou ver o, outros programas para a gente fazer comparações Mas é, qual o melhor que você vai utilizar É o melhor em geralmente eu falo que é sempre aquilo que você tem na mão né? Sempre aquilo que é mais fácil é, de você utilizar Sempre aquilo que funciona da forma que você precisa, se você tem acesso ao caltopo ótimo, agora no momento que você não tem acesso ao caltopo e você só tem o Basecamp, então esse vai ser o, o, o seu melhor mapa, o importante é saber como que, é, que você utiliza a impressão e interpretar essa impressão e as limitações dessa impressão é isso gente, até o próximo vídeo e aí, tudo bem? gostou do vídeo? não esquece, todos os vídeos do canal